o talento, eu sou estudante, eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu, eu vivo pra sempre, eu entendi tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e ideia é a sua prova de bala, essa parada, você vai ver no chão, porque você foi snob, e depois você conta para o barreto, qual o gosto do bote do Bob? É, pode crer. E aqui ó, troca um camarada sabe, mas só que nós somos dois tipos diferentes de, de ideia. Eu a ideia se seguida, você é ideia um errada. Por isso que hoje você vai tomar, pode crer, por isso que você não um homem teve. O gosto do boot do bob e gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que você nunca teve. Quero que eu time a mesma caminhada do Bob. Mas nós dois viemos na favela. A caminhada do Bob é organizada do Brasil. Minha função é bagunçar ela. Eu faço a sua rima e traga sua vida. Por isso que eu vim te dizer: eu rimo se tem piscina. A sua doida ou é morrer e morrer. Eu vivo e choro, eu levo. Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano. Julieta, cê é igual ó, o meu, sente o gosto, de veneno. Nossa, o vai boy boy organizar maior. Cê bagunça ela e eu não te ponto dedo. Cê só esqueceu de lembrar da minha função. Quero é te matar porque cê nem com o teu brinquedo. Ah! Só que você tem que entender que eu sou exemplo. Eu sou o seu brinquedo. Só que a bandeira preta já saiu do baú já faz tempo. É essa ah! Você tem que entender que tem medo. Eu sou o e todo mundo vai falar que eu nasci um brinquedo. Ah,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 É só os vídeos mais pesados da tribo que incênguei em matar. Não tem! O não tem! É só os vídeos mais pesados da tribo que incênguei em matar. Não tem! O não tem! Eu faço minha rima e a gente já chega aqui e já consome Igual é geral ali embaixo também já grita em seu nome Porque é moleque bom que aqui tribo domina Mas não dá para eu gritar o seu nome Quando sou eu que tô fazendo a rima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 eu mais, eu perdi Mas igual o Cris, perdi no primeiro, mas no terceiro eu é ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é livre? Não adianta você ressurgir e correr atrás do seu prejuízo Então vou falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral, pode ser o prejuízo O que importa o juízo final E que é por isso, é com esse que eu me importo Eu posso tá, mas igual eu não mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio ah, então, não, ah, não é Sem que é a parada Você pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada? Não justifica o seu meio Eu sei quem é esse preço Mas dar o seu no meio peguei a mesma humildade no começo Eu já vou secando Tá ligado parceiro de sonho É foda você chegar lá em quando lá em cima você foi Não existe essa caminhada Você tá ligado que agora eu sou a rima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 para então, vai ver o do Agora vai ter um jogo de fight Aí ser busca revanche no quase Para de revanche no quase Meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Não me É que se calou E tudo for zagueiro, compra um carro Que pra me ver é só se for retrovisor uh -huh. Não retrovisor Porque é zoado Só a não retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem você correu mais da bola Por isso que você não alcançou o meu passo uh -huh. <risos> Foi me superpotente Relaxa que depois que você batalha contra o Eternamente, Como se você oh. a pra de neve Mas agora seu se fim já é breve Você sabe que a bola é pesada falaram falar o parede meu rap é de leve Porque assim que eu te mato não manda Você sabe que agora eu faço na cima é tipo. Pode rimar que aqui tem ataque, tarde Mas bota uma bota que não muda o um clima oh. Você quer a alma do clima? Que tédio Malu eu vou te matar é marechal, seu nível é médio Juntar com de leve, vai pro que andar. Tá <risos> Isso que cê me entendeu, cê falou que assim, eu vou dormir pra sempre. Na a verdade eu já lidei, eu acordei desde o ventre. Por isso malo que é chuva trocado, a chupa polo tá aposentado. Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te matei correndo. Mas ah. esse é o alto ah. de fato, cê sabe que agora ah. ah. o ah. que é que eu isso E é chumbo trocado, é chumbo pra mata, eles com posturas de rato. E agora esse cara é idiota, falou que o livro é médium, meu livro aqui é médio. Chico Chaker, o Chico Xavier se encontrou a foda ah, derrota Ah, vai, eu, eu rap, caramba Representei do rap, o moleque, representei o samba inclusive tem pinhota, comei em Uberaba, e eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um constrói de rato, mas a escrita vai fazer um bico e rir pra gente tem lantia Que maldade, seu se verso aqui não aceito com amor quando vou pra dizer nada, o mouse que você conhece é o do computador ah, MC que é fraude, ai, ele acha que é MC O Fernando é agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui ah, É o Uber que eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 punchline pra matar esse MC ah, hey. Mas nós é legal de batir, enquanto é no ideal, eles seguem sem ideia Você achou que você é bom, mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 9-9, pode te variar com isso, porque eu não tô virado no meia-meia oh! Eu tô no meia, meia só que na verdade você virou badback Mato com orgulho, depois jogado em Quarulhos, que é a terra do trap 2777 Oh! Atacado. Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou na amizade de perigo Eu colei na norte do RJ Bate você e todos os seus amigos ah! Eu sou a Rina no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre você conhece o meu. Dai, Johnny, o seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mate da mão dele. Que sozinho já vi que já não consegue. que não Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto, agora o é um espanto da tristeza. Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo. Dá uma segurada, porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, você não rima foi nada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 de que...